Opa, olha aí, okay, já, já é gravação, só pode falar, <risos> né? Ele... Senta, que lá vem história. Para Agora. tirar, a história está aí, hein? Olá, bem-vindos ao Fundo do Baú, uma viagem pelas recordações de personalidades brasileiras. E o meu entrevistado de hoje é o Luciano Faccioli. Meu xará, prazer, eu sou Luciano Aliviero. Prazer, Luciano Faccioli, muito bem-vindo. personalidades, agora eu já, já falei, será que eu, eu vim por engano aqui? Quem não conhece esse gordinho, Olha fofinho. a hora, olha a hora. Sua marca, né, Fatioli? Minha Facioli? marca surgiu em 2000, 2003, quando na Record TV, eu fui apresentar o jornal São Paulo no ar, que existe. De manhãzinha, editora, né? Sete da manhã, sete a... às oito e meia, que aliás, falo sempre com muito orgulho, era o primeiro lugar de audiência, não é? E aí, Lu, eu entendo TV assim, você como uma colega acredito que também. Pela manhã, normalmente, as pessoas assistem TV em busca de informação. E, além disso, elas têm um compromisso a seguir. Sim. Ou vão trabalhar, normalmente, ou estudar, ou que seja passear, ou que seja tomar um copinho de virar é. lado e dormir novamente, oh, não delícia. importa, não é? Mas, então, eu sempre entendi que TV é o rádio na TV, um telejornal, mais ou menos assim. Então, sempre falar na hora era necessário. E para chamar a atenção das pessoas, eu Criei esse bordão, que não é nenhuma invenção, mas é o olha a hora, olha a hora, para o pessoal Opa! Estamos ao vivo, hein? Olha a hora, olha a hora, 6h45 mais 40 segundos. Era muito comum mesmo isso. Eu no Fala Brasil, eu vinha é, na sequência isso, é e justamente muita gente conta que estava se arrumando. Então é, ouvia é, mais isso, do que via. É. né eu, eu, Até hoje eu tenho uma curiosidade proporcional ao meu tamanho, altura e largura. Nossa, né? é grande, Porque hein? Quer saber... Qual era, seria, né, ou qual foi a quantidade de pessoas que mais assistiam, ou melhor, as, a quantidade de pessoas que assistiam de ver, de ver, e as que ouviam por essa correria? Sim. Não sei, não sei, não, é. mas sei que é um número grande daqueles é. que ouvem também pela correria, né? Olha, esse ai, aqui ai, ai, ai, ai. é o baú de recordações do Luciano Faccioli, um colega jornalista que eu conheço desde... A minha estreia em televisão Que foi na TV Tribuna em Santos A Globo de Santos Sim. O Fatioli é de Santos Sou E de na época Santos. trabalhava em trabalhava. outra emissora de televisão é, Lá eu trabalhei na TV Mar Que era Isso. afiliada da Manchete Na época na época Que hoje, virou Rede TV E aí depois fui pra TV Tribuna entre 98 e 2003 Em 2003 que eu vim pra São Paulo Em TV, porque antes eu tinha trabalhado na Jovem Pan Na rádio de 90 a 2001 A rádio é minha grande paixão né é, é Com esse vozeirão né? não, poderia não, ser diferente não, de gralha. Foi difícil de achar, o que, não, de, que, o que te fez escolher esses objetos que você Aliás, fez? esse primeiro que eu vou mostrar <risos> e partilhar com vocês, minha mulher Daniela, quando cheguei com esse objeto em casa, falou, ah não, o que você veio com essa coisa velha aqui? Eu quase arremessei a mulher da janela. Eu falei, <risos> coisa velha vírgula. É valioso assim? Poxa vida, ah, eu considero ter tem um valor sentimental extraordinário, um valor sentimental é, maravilhoso, eu considero que seja... É, é, é um marco na minha vida profissional. Vamos e ver, que né? E fica na, na, na, é em destaque em cima do buffet que tem na sala, lá em casa. Já? Pra quem chega, e tá já lá. Bem, já E funciona. Ah. E funciona Vamos o ver? objeto. Vamos abrir o baú do Fatioli. Olha, o que, que é isso? Ah. É, aqui é uma, calma, que então também não tá inteirinho assim. <risos> Tá caindo eu aos bailou, pedaços tá caindo um os pedaços. rádio. Vou colocar aqui no meu colo esse bebezinho aqui. Olha o chamego ó, dele. Ele não ah, tá, você fala. sentiu ó, que ele não tá querendo nem que ó, eu, eu pegue tá muito. É um rádio de mil e lá vai pedrada, né? Ou lá vai pedrinhas. Eu tenho um carinho especial por esse objeto que marca realmente o começo da minha trajetória profissional. Isso não era seu no começo, originalmente? Não, não, não. Era não, não. de quem? Eu comprei, eu comprei, mas também não vou me recordar em qual lugar. não eu Enfim... Mas eu, tá com mas... você há quanto tempo? e Lu, acho que há uns 10 anos. Ah, que eu cara. não lembro onde eu comprei, mas eu lembro quando eu passei e vi na loja, eu falei, meu Deus do céu. Aí entrei na loja quanto? Tanto? Falei, não, peraí, assim e tal, eu negociei ah, ah, ah, e comprei. É tua paixão você tá falando é, rádio, é, veículo é. de comunicação. Primeiro emprego, né, Lu, em 96, 96, em 86, eu primeiro fui bancário, dois anos e meio. Aí, largando a vida de bancário, fui trabalhar na Rádio Clube de Santos, que o Pelé era dono, o Edson antes do Nascimento... Aí depois seguir por outras rádios, Tribuna, Guarujá, Jovem Pan, Record. É, e tem um carinho, rodou. É Rádio Tupi, aqui em São Paulo. Hoje faço Top FM, faço um programa de futebol é, com o Lima, com César Sampaio, com o Zete. Então, objeto rádio, ou veículo de comunicação rádio, eu tenho um carinho gigantesco, gigantesco. Eu fico aqui falando e alisando. É <risos> sério, eu tenho um carinho louco. Dá para entender o ciúme da mulher, é, né? É, é, ah, não, vale, vale, vale aqui. Coisa velha não, é um rádio antigo, hein, poxa? Maravilhoso. E agora, então, vamos para o outro objeto, Epa. que é um porta-retrato, ah, que tá aqui. vários, né? Vamos, quer começar por esse? Pode ser. Dá esses bilhetinhos aqui, que é o seguinte. Foda. Deixa eu ver. Eu vou por ordem, então. Por ordem, por ordem. Vamos lá, por ordem Pela de... Pela ordem. Pela ordem de anos, ou de cronologia, como diram os mais letrados. Aqui é a Ana Carolina Campos Fatioli, minha filha, terceiro ano de jornalismo... É, trabalha na TV Tribuna, que você bem conhece, que nós lá trabalhamos, faz pauta, é, faz é, estagiário, Deixa enfim. eu ver, que linda. E aí é uma foto Filha dela, única, que gosto, né? Filha única, filha única. Que moça bonita, Fatioli. Ela é olha. muito bonita, né? Ela é muito bonita. Eu brinco, filha, parece seu pai ou sua mãe. dela não... parece <risos> com os dois, olha. Ah, tá bom, tá bom, fique calma. Que bacana. E eu e tenho e... essa foto, essa foto fica na casa da minha mãe, vó dela, né, minha mãe. É, e eu pedi fui nesses últimos dias à casa de minha mãe e falei, mãe, me empreste que eu vou, Lá fazer um papo com a Luciana Livieiro, né? Que legal! Baú, eu quero mostrar, eu gosto muito dessa foto. Que linda! Acho bem espontânea, né? Que linda! Você é pai corujão, ah, como é sou. que é? Eu sou separado da mãe dela, né? Há muitos anos, mas nem por isso... Posso, ser, posso não, sou ausente fisicamente, ela mora em Santos. Eu tenho minha base, né? Minha nova família aqui em São Paulo, enfim. Mas, poxa, sem problema algum... É quando posso, vou, nós falamos diariamente por telefone. Hoje, contei a ela que aqui estaria ah, com você para bater esse papo, enfim. Que legal. Ela sempre me liga para fazer consultas profissionais e pessoais. E o que, e que, que você minha... achou disso quando, quando a sua quando filha falou, falou que ia fazer, eu jornalismo seguia a sua carreira? Eu nunca pedi. Eu nunca pedi. Ela falou, pai, eu vou fazer jornalismo. O que você acha? Eu falei, o que eu acho? Eu falei, filha, pergunta é difícil, né? Eu falei, segue o barco, filha, vamos... É... É, vamos fazer, mas nunca pedi a ela. E tanto que na família é ela e meus dois sobrinhos, filhos de meu irmão mais velho. Também. Que também optaram Opa. e fazem e já são formados, já são formados. Maravilha. Mas nunca pedi nada para nenhum dos três. Eles que é, vieram me falar. Que legal. Barato, ah, uma influência, legal. sem dúvida. E, tem e ainda mais na foto, minha filha, né? ó. Aqui a foto de primeira comunhão dela, que eu tenho um carinho. Essa foto anda comigo. Escreveu um papai atrás. Essa foto anda comigo no meu carro. Essa foto é muito especial. E essa última, Lu? Eu fiz questão de trazer, que agora ela fica junto com essa também, não quebra cabeça Não, eu achei carro. bonitinho aqui, a né? Achou, que tá é, escrito aqui, ó. É papai, com a letrinha bem infantil. Um papaizinho né? aqui, olha é. que gracinha. Ó, papai. Pronto, e pai esse derrete. Aqui é o que ela me escreveu agora nesse último dia dos pais. Ah, que legal. E eu coloquei junto com essa foto e me acompanha. Pai, este presente não é nada perto do amor que eu sinto por você. Obrigado por tudo. Obrigada por tudo que você já fez por mim. E obrigada por todos os momentos. Feliz Dia dos Pais, te amo, Ana Carolina. E aí eu... Você eu chora. Deu um amor por ela, que nossa senhora. É, né? Ela é muito importante para mim. pô Eu não quero causar ciumeira na família, mas eu falo, e falo de verdade, falo de coração. Você sabe, você me conhece de tantos anos, que eu não sou de guardar segredos, não sou de enfeitar o pavão, de interpretar. Nunca fui interpretar, se eu tivesse que fazer novela, eu estava na roça, como se diz, que eu sou sincero fora do ar e no ar. E eu falo para ela, por isso que eu falo sem causar ciumeira, nem intriga na família, pelo amor de Deus, mas que ela é a única mulher que não me torna paciente em 100% é ela. É ela, é a única. E esse cartão, também com a letrinha, ela faz de uma maneira tão, tão doce, tão com o jeitinho dela que... E ela me, me nocauteia, viu? Carolina. Carolina, Ana Carolina. Ana Carolina. Carol, o Cacá, quando ela quer morrer, quando eu falei, ei, bebezinho, opa, eu tenho 20 anos, que bebezinho, o quê? Será sempre. engraçadíssimo. Que homenagem, hein, Carol? Que amor, essa é pra guardar no seu baú, hein? Vamos seguir? Vamos. Vou deixar aqui do ladinho. Tá bom. Isso Aí aqui, aqui se... nós deixamos aqui fora, é, porque que é... Gravão, é né? Né? Quer colocar aqui em cima? Ó. É o seguinte, ó, eu guardo nessa caixa que eu acho mais prático. Tem gente que guarda penduradinho tal, tá? eu prefiro guardar aqui. Porque assim, as que estão jogadas aqui no amasso, eu tenho aqui umas 35, 40 gravatas, pelo seguinte, marca uma importante transformação, veja, veja, marca uma importante transformação <risos> na minha vida. Foi a partir da utilização, do uso dessas gravatas que eu passei a apresentar telejornal, isso na... É, na Record foi a primeira, na TV Tribuna não, não, não, não. TV Tribuna a... é. Eu lembro de você, desse nosso começo, reportagem. É, e no esporte, esporte é. a gente se via no campo mesmo, isso, né? Muito na Vila Belmiro e é, tal. É. É. É. E aí essas gravatas marcam o início da minha fase como apresentador de telejornal aqui em São Paulo, que foi na Record isso é a partir de 2005, aproximadamente. Aí, são as gravatas que eu utilizei, quando eu passei pela Record, quando eu passei pela Band. E pelas emissoras, quando eu estive no Recife, no Recife eu usava menos. Só pra te mostrar uma aqui... E você Agora... coleciona, então? Ah, coleciono, não é? Não deixa de ser. Aí, a amarela... Ah, é bom até... que já tem umas amarradas. Não, já. Ah, já tem porque eu não sei fazer o nome mas não espalha, É viu? mesmo? É chato, ouviu? Eu não conta pra ninguém. Uma outra vermelha. Aliás, na camareira, na época de TV a Beth, eu acho que só não enfaixou a mão de tanto dar uma gravata porque Deus não quis. Aí, azul, essa laranjinha, eu Olha, gosto moderno, é, né? é, é, Olha, moderno, hein? tem, é, tem as mais tradicionais. É, tem as mais... Eu falo que essa, vai. Essa Olha. lá... A lá direita, essa vermelha Escuta, lá esquerda. Isso aqui me lembrou coisa de time de futebol. Você de... tem time de futebol? Tenho, Cê... sou santista. Né? Né? Santista mesmo, sou, né? Eu sou santista de time, né? E de cidade, que eu sou santista de, de Santos mesmo. Claro, claro. Eu tenho o Santos, meu pai, quando eu era pequenininho, me levava lá pra ver jogos da, da Libertadores na Vila Belmiro. Viu enfim. muito Pelé, então, né? A fase final, fui a despedida dele. Em é, 1974... É, é, na verdade, é, ele já estava no 8, Cosmos, né? É, é. é, 74 a despedida dele, eu tinha 8 anos, quando eu nasci meia meia, aí fui assistir a um jogo Santos Ponte Preta na Vila, que meu pai me levou, que foi a despedida de Pelé. E tenho orgulho de contar, muita gente critica o Pelé por aquela questão envolvendo a filha dele, a Sandra, que depois veio a falecer. Isso. Que ele não quis reconhecer, foi um abrigo, um na justiça, tá, tá, tá, tá. Respeito às opiniões diversas, aqueles que criticam, elogiam ou se mantêm neutros, normal. Mas tirando isso, essa situação... Até para... porque, eu queria fazer Sim. um parêntese também, a gente sabe da missa a metade. Exatamente. Não é verdade? É, o que ele alegava de que era chantageado, etc. e tal, que a relação era muito ruim, você sabe? Você sabe? Sei. Você sabe, eu é, não sei. E, eu mas sei. eu sempre coloquei essa possibilidade, a gente não sabe né, se de fato havia ali uma cobrança... Então uma vou coisa... te falar, não sei porque eu sei, havia, havia. É. Que Deus a tenha em bom, não, em excelente Ela lugar. Ela ou a mãe? É, ah, não, a mãe... A mãe não. A mãe não, não tinha... A não, filha não, mesmo. A filha, a Sandra, a Sandra. Chantagem. Pode? Eu não sei se o termo correto seria esse, pelo amor de Deus, nossa, mas está falando de uma pessoa que se vê e funciona Sim, uma doença é, terrível, é. que é o câncer. Mas é uma alegação dele, mas, é, e você com, de lá conhece. Esse aí eu lido com fatos, eu não sou, não sou como eu falei anteriormente, eu não sou ator, eu, o é ou não é, comigo não tem meio tempo. Não, termo. você convivia com o pessoal lá, você tem uma doença diferenciada. pelo marido, Oséias Felinto, que era um, o marido dela na época, de Sandra, e pelo doutor Nilo Entolzer Ferreira, advogado de Santos, conhecidíssimos também por esta prática de que, quem é o cliente? Ah, é ali, opa, tem dinheirinho ali, será que tem? Ou oh, a causa ali é bacana, 30% aqui, valor fixo a colar? Então, vou repetir, em respeito à memória, não estou sendo, é, é, é, sendo deselegante, mas não, e essa é a tua objetivo... visão sobre, sobre é. a coisa. Ah, sim, é a sua visão, é a sua opinião. É, Exatamente. É, é, é, é, o interesse de Sandra não era ser reconhecida como filha do Edson Arantes do Nascimento. Ela saber quanto que ela ia ter... Ah, pronto, melhor definição, modéstia a parte. O interesse de Sandra não era unicamente de saber ou ser reconhecida como filha de Edson Arantes do Nascimento. O interesse de Sandra era saber quanto ela teria de herança do Pelé. Pronto. Entendi. Entendi. Não, um, podem me xingar, podem... Mas ah, que louco, mas que absurdo. A minha opinião, sempre falei isso. Então, toda essa apresentação, para falar que eu tenho orgulho do é seguinte: Pelé, se chegar num lugar, se eu tiver, o Pelé, ô oh, Luciano Fatiola, ele sabe que eu sou. E eu acho isso sensacional. Nossa. De tantas entrevistas na época de Santos, é. de tantas eu, é, situações. Eu, eu, eu, eu trabalhando Chegou na TV Tribuna, cheguei a entrevistá-lo. Isso era que? É, 94, sim, por aí. Sim. Eu foca, né? Que a gente chama em jornalismo, é. começando e tal. E eu nunca me esqueci, Fati, olha, uma vez na Vila Belmiro, já que a é recordação, vou contar a minha também. Na Vila Belmiro, cobrindo sei lá o que, que eu tava cobrindo lá, o uh, Pelé chegou e tava indo rápido pro aeroporto. Ele vinha pra cá, tá. pra São Paulo, pra Guarulhos, porque ele ia viajar pra fora do país, ia sair de Santos e vir pra cá. E o motorista já esperando e tal, eu peguei ele no elevador e fui começar a gravar entrevista no elevador. né Porque eu falei, o cara tá com pressa, é o Pelé. E uh, ele falou, não, podemos esperar. Eu falei, não, mas você tá com pressa. Ele falou, não, imagina, a gente para, a gente conversa numa boa. E foi assim, absolutamente solícito. E para mim, depois disso, para mim isso foi uma marca que eu falo, se o Pelé, que é o Pelé, é, é um cara que tem essa... Humildade e, e, e bondade de Mas chegar para você. Uma mundial. Mundial. É. De chegar para você e falar: não, tudo bem, imagina, a gente espera, eu, fa eu faço essa, é, essa cordialidade com você. É. Né? Tem tanta gente aí que não é nada ah. e vem falar que não tá com tempo. E que aqueles. Não pode. Para o pessoal em casa, onde quer que vocês então, estejam nos vendo. E aqueles, quando acende a luz de gravação. E como vai? Tudo me apagou a luz? Ah, Deus me livre. Para, para, para. E uma rapidinha minha, que eu tenho uma história com o Pelé. Ele votava em Santos, no litoral de São Paulo, num determinado num colégio de nome Leão 13, na rua Conselheiro, Lafayette, bairro de nome Embaré, lá em Santos. Pois bem, eu trabalhava na Rádio Tribuna M, 660 do grupo Sistema Tribuna de Comunicação. Estou lá com a piruinha de frequência modulada. Nossa! Que eu tinha aqueles rádios no carro que você puxava aquele cabo que saía daqui até a esquina. Alô, alô, alô, teste, teste, Nossa. fala, Brasil. Me posicionei na frente da escola para entrevistar o Pelé. Aí o pessoal falou: Ih, caramba, ele foi votar, ele vota no terceiro andar. <risos> hm, quando eu descer, tá um batalhão de imprensa, será que eu vou conseguir fazer ou não? Aí peguei e falei pro selador: eu posso subir? Pode. Aí subi, sem equipamento que não chegava até lá, né? Aí quando eu vi secretaria no andar que ele estava votando na sala de aula, do lado da porta era escrito secretaria. Falei, tem um telefone fixo aqui? O, o, o tipo um zelador falou, tem. Falou, o amigo... Será que eu posso? Ah, oh, não pode. Ah, posso sim, né? E você conversa de maneira mais, né? Posso sim, né, Minha irmã, infelizmente, feliz Porra aniversário de desse novo. jeito. É. Abraço do gordinho, vem cá. Me abriu a sala, liguei lá pra, pro telefone é. da rádio e tal. Quando o Pelé saiu da sala, que era uma porta lateral, de votar. Pelé, Pelé é ao vivo aqui na Rádio Tribuna, ele parou, fiz uma longa entrevista exclusiva com que ele. Que demais. Tal. Não é à toa que ele sabe quem você <risos> ah, é, né? Poxa, Bom, é. É, Não esquece ah, mais. pra quem é de lá, né, Lu, pro é. pessoal entender, vocês estão nos vendo... Quem é de Santos ou trabalha em Santos, no litoral de São Paulo, ela já teve, já morou no Guarujá. Agora mora, me Sim. parece, aqui para São Paulo até. Mas na época ele era, era, tinha a sua presença muito viva, muito, muito, muito per, permanente lá Sim. quase, né? Sim, frequente, frequente mesmo, aliás, é. frequente, é. E aí a gente tinha uma facilidade maior de encontrá-la. Agora até doente, dificuldade de mobilidade Sim. e tal, mas na época era... Vai, tem um termo, por favor, né? Lógico que é o termo de saúde. usa, carne de vaca, era encontrar o Pelé. Era o era que podemos fazer. Sorte <risos> nossa que trabalhamos por lá uma época, não é? Falando, então, em Santos, eu, eu já dei uma bisoiada aqui, que você tinha Sim. me contado. Tem um objeto aqui que faz uma ligação, é isso? Faz, Esse aqui, ó. Faz. Vamos nesse primeiro, ó. Santos, Vocês Brasil. Vocês conhecem Santos, meu amor? Não? Então, aqui, é, é, é, um, é, a, é a mureta dos canais... É, em Santos, a chegada à praia é dividida por canais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, não é? Canal 1, próximo à Vila Belmira, é o estado de Santos. Canal 7, próximo à fila, quem vai ao Guarujá pela balsa. E aí, esse é o desenho da mureta, né? Que virou um objeto de decoração. Eu achei tão bonitinho. Minha filha também que me presenteou. Eu tenho muito carinho. Em casa também, todos já estão avisados. Mexem em qualquer coisa, menos... Na minha muretinha. Na mureta dos canais de Santos, que me tem um carinho, ou me, me traça. Não é uma recordação especial. E eu tô Santos, vendo aqui, cidade. isso aqui me, me lembra uma outra cidade, eu sei que é sobre isso que é. você vai falar, Agora que é uma já... outra cidade do então, seu vamos... coração, é, é, né? Virou uma é, é outra aqui. cidade Olha. do seu coração. Olha só, gente, que barato, hein? Olha quem são. Ah, quando a Luciana falou, leva objetos que te falem ao é coração. Eu falei, demorou. Lampião e Maria Bonita. Por quê? Eu trabalhei no Recife em 2015, numa emissora afiliada ao SBT. E em uma das viagens, a Caruaru... é? Ai, que demais, conhecer, né? nossa, é, Caruaru, que demais. Fui presenteado pelos colegas da nossa afiliada lá em Caruaru, com este casal de Lampião e Maria Bonita, que também fica em casa, em destaque na sala, em gratidão ao povo pernambucano. Quero abraçar meu amigo Washington, minha amiga Valéria, que, constantemente, olha que curioso e, e, e que coincidência, ele foi o meu diretor na TV, era o homem que mandava no jornalismo. E foi, e sem interesse nenhum, nossa, nunca tive isso, não mesmo. Foi a pessoa que eu mais fiz amizade. Mas de frequentar a casa dele e ele de frequentar a minha. Já voltei lá ao Recife mais quatro, cinco vezes depois que eu deixei que a cidade. Se adorou, né? Adorei, gostei muito. Ele mora em Olinda, na Orla de Olinda. Ah. Ele também foi um dos, dos homens aí, uma das pessoas que me presenteou. Então, Washington e Valéria, faço questão é de... Sempre vocês sabem que eu posso publicamente, não é a primeira vez quando me convidam para algo semelhante, de falar da vida, eu mostro sempre o Lampião e Maria Bonita, que lógico dispensam apresentações. Né? Muito bonito, muito bonito. Foi uma época boa da vida, né? Que, que ah, gosta foi, de, foi de lembrar, foi, né? Foi, de recordar, foi. né? Olha, pessoal, Morelli na Praia de Boa Viagem, que é uma delícia, hum. um espetáculo, caramba. E há é muito passear na Praia de Muro Alto, que, aliás, eu recomendo, que é de porto de galinhas e é extremamente agradável. É... Ah, olha, eu fui muito bem tratado. Aqui o pernambucano, ele tem uma uma característica, não é defeito, ele é muito bairrista. Como eu, como quem é de Santos também é, o Santista é muito bairrista. Eu, pernambucano, preferia ter alguém numa TV grande, como era a TV que eu trabalhava, apresentando o um jornal, que era como eu, onde, onde eu estava e fazia a função, essa função, né? né? Eles queriam alguém deles, algum pernambucano. Se sofreu Bom, uma resistência, é é. então. O que que é esse paulista, esse paulistano, esse gorducho, está tirando uma vaga de alguém nosso aqui? E aí era para ficar dois anos inicialmente, eu até ficaria mais, me ideia era ficar até mais tempo, mas fiquei apenas um ano e depois retornei, mas valeu. Trago com odeio vocês e tenho por vocês e falo para vocês uma gratidão que é a palavra do momento, não é? Grande, sincera, do coração gordinho pela maneira como vocês me receberam por aí. Assim e é aqui a vida, um né? Assim é, é a vida, é, é colhendo experiências, é. histórias, recordações. E a gente trouxe aqui um. Nadinha das recordações do Fatioli, porque imagino que você tenha, né? A gente percebeu tantas histórias bacanas, lindas para contar. É, é, é. Mas adorei, Fatioli. Muito obrigada gostei, caramba. por ter aberto seu coração, ah, obrigado, seu baú. Eu... Mua, Ei, muito obrigado mesmo. Muito obrigada a Olha, você. Olha, espero que vocês tenham gostado. E tomo a liberdade de recomendar objetos ou situações que te falem ao coração, que te remetam, ou te relembrem situações felizes da sua vida. Guarde com carinho. Ah, Porque cada demais. vez que eu falo dessas peças ou dessas situações, como hoje, no Olá. convite da Luciana, eu vou te falar, eu dou uma. Chacoalhada, para não falar balançada Chacoalhada Bom aí, demais, né? lembrar dos bons momentos é. da vida Essa é a ideia do Fundo do Baú Eu espero que vocês também tenham gostado E que fiquem atentos para os outros programas Que continuarão acontecendo aqui no canal Inscreva-se, deixe sua curtida E compartilhe esse vídeo Claro, por favor, vamos espalhar as histórias por Do por Gordinho favor, por aí por favor. Tchau gente Muito obrigada, tchau gente Até o próximo Fundo do Baú Fati, que agradeço, falam muito, não me controlo. Ai, ah, é. mas espero que vocês tenham gostado. Bom, né? é assim, cheio de história para contar. É, tá é, né? bem, tá bem. Contado. Boas histórias. Eu né? quero agora deixar uma recordação minha com você, que é mesmo? Aqui, essa foto aqui Polaroid, Opa, já com o programa de recordações. Aí, acho que eu olha, o veterano daquela piscada. Ah, essa aqui não bom, tem bom, jeito, bom. piscou. Já era. <risos> para você guardar pra gente. Daqui a uns e, 10 anos eu daqui, vou te cobrar. Quero ver no seu babu, hein? Sim, com certeza. Já, já já vai aparecer. Tá bom, tá bom. Obrigada, oh, muito acho. legal, muito obrigado. Gente, Isso. até sempre. Muito obrigado, Lu. Sempre muito carinhoso e competente. Foi uma delícia. Espero voltar mais vezes. Até, pessoal. <risos>